E o que me fez sair do emprego CLT foi a vontade de querer ficar perto do meu filho, de presenciar o desenvolvimento dele. Mas o problema é que a parte financeira também pesa. Pensava em várias coisas para poder trabalhar de casa. Foi quando eu vi um anúncio da Mila do curso do Rota Conteúdo Academy, que ela contava de uma aluna que tinha gêmeos e trabalhava enquanto os filhos dormiam. Aí pensei, é perfeito para mim. Depois de 30 dias, já estava formada e com uma cliente. O mais legal é que mostrou mostrei os trabalhos para a especialista que eu tinha como referência nas tarefas do curso e ela gostou. Não só gostou, como hoje sou editora de vídeos dela. Hoje já consigo ganhar o que ganhava quando trabalhava na CLT. E a palavra que melhor define os resultados do Rota para mim é gratidão. Hoje meu filho tem três anos. Consegui acompanhar todo o seu desenvolvimento, até agora. Desde os primeiros passinhos até a cantoria do alfabeto inteiro. Ele já até fala quando eu preciso pegar um notebook para resolver algo do trabalho mamãe vai trabalhar e é tão bom não precisar pedir autorização para para ninguém quando eu preciso fazer algo no horário comercial então você precisa acreditar em você principalmente as mães que parece que estamos em um buraco ninguém enxerga a gente como se mãe fosse uma obrigação esquece que aqui tem uma mulher com opinião potencial e também merece respeito profissional também conseguimos trazer dinheiro para casa que além de dar conta de arrumar a casa fazer comida cuidar dos filhos ainda temos que ter energia mental para trabalhar e sabe o que é melhor nós conseguimos. Então se você quer cuidar do seu filho, trabalhar, fazer seu horário, no local que você quiser. Este curso vai te dar todo o suporte que você precisa.